Os anãos miúdos indicam também que foram eles os primeiros a chegar a Beleriand, os primeiros a fazerem lá a sua morada. No entanto, o Zeldaar tinha uma justificação que era, como é que eles reconheciam os anãos miúdos como donos de algumas terras, ou até mesmo como Nargothrond, se eles nunca se apresentaram, se nunca disseram este é o nosso lar, é aqui que nós estamos, porque lá está, como foi dito, eles escondiam-se e, uh, e quando se encontravam era sempre quando os anãos miúdos os atacavam furtivamente ou então quando eram apanhados sozinhos. Ou seja, se te queres impor e declarar algo que é teu, tens de te apresentar como deve de ser, digamos assim. Em relação aos nomes que Tolkien deu para os anãos miúdos, Petty Dwarves, nos Filhos de Húrin temos que os elfos chamavam-lhes Nibid Nogrim, mas no Silmarillion temos que eles chamam os Noegid Nibin. No War of the Jewels, nesta passagem, do ensaio que estivemos a analisar agora, do Quendi and Eldar, temos que os Shindar, quando uh, começaram então, a ter conhecimento dos anãos miúdos, eles chamavam-lhes Levain Taddaile, ou então Taddaile, que seria anão bípede, ou então apenas bípede. Quando os reconheceram como anãos, chamavam-lhes Nogotheg uh, Dwarflet ou então Nogoth Niben, que será Petty Dwarf. Uh, estes nomes foram traduzidos para Quenya, temos então Ataliar, Bipde ou Piki Naucor, ou Pitaia Naucor. No entanto, temos em vários escritos diversas versões para os nomes dos anãos miúdos. De facto, parecia que Tolkien nunca estava certo a que nome dar a este povo. É Tolkien sendo Tolkien.